Fala rapaziada, é o seguinte, hoje viemos aqui com a presença ilustre do Alan, o técnico da seleção brasileira de Clash Royale que vai falar tudo sobre o mundial começa hoje, então se liga só e aí, Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês. E galera, é o seguinte, já estamos aqui com mais um vídeo muito legal. E hoje eu não tô sozinho, tá aqui no meu estúdio recebendo o Alan, o cara, o treinador beleza. da seleção. Beleza. Beleza, mano? Tranquilo? Tranquilo. Vamos aí, né? Falar um pouquinho sobre seleção brasileira. Tá na expectativa já. Começa Opa, hoje, mano. Começa hoje, hein? Caraca! Brasil, Seu... vai? Tem, que... tem que dar, né, mano? Pelo amor de <risos> Deus. Eu só. Quando fala em Brasil e seleção, eu só lembro da cotubada <risos> na cabeça <risos> e tem campeão só. Melhor sentimento possível, né? Você é louco, eu fiz uma zoeira aqui, esse lugar aqui ficou meio pequeno, pra tanta zoeira que Cheio eu fiz naquele bandeirinhas, dia. bandeirinhas, né, do Brasil aqui. E ainda até hoje, ontem eu vi até no, no Twitter rolando lá as imagens, quem será o campeão e tal. Ainda até hoje os caras usam aquelas, aquelas cenas as finais, fotos, finais né? falo, mostrando como foi o final e tá? tal, em todas as línguas, né? A gente vê inglês, espanhol e português, todo mundo falando de vocês, Vira maravilhoso. Coisa, né? <risos> Muito bom. Cara, vai começar hoje, a gente falou, hoje aqui no canal, às 9 horas da noite, vai rolar aí o primeiro jogo, Brasil, e já jogando contra o Uruguai, né? As 9 noite, hein? Jogão, Doideira. Vai sair daqui correndo pra poder treinar a molecada que tá forte, firme e forte, aí tá sendo treinada por ele, pelo Alan. E o Alan já, já revelou a seleção no canal do Artube, né? Isso. revelou os seis jogadores que a gente vai levar... escalação mundial, né? Que são compostos por Coca Rx, Coca Rx, Luke Dubes, Renan Cava, Samuel basuto Surgical TS e Wallace. Ó, que massa, aí. hein, que massa, hein. Até tinha visto no Twitter uh, o pessoal comentando que tinham alguns jogadores que eram remanescentes da última conquista. Acho que Renan Cava é, e Surgical. o Surgical, isso. É. E uma renovação, a gente vê que a renovação acho que já vem mais pelo Coca e pelo Wallace do que pelo Samuel, que nesse tempo que ficou sem, sem o torneio mundial eles demonstraram que já estavam muito fortes, foram a CRL e tal, então nesse meio tempo acho que o Coca e o Wallace são as apostas revelações que você trouxe, novidades para essa, essa temporada, né? Com certeza, misturando aí um pouquinho de experiência com o um pessoal mais ousado também, né? O Coca que foi um menino que sempre jogou bem leather também agora tá vindo no competitivo, o Wallace que foi uma surpresa para muita gente, né? Ninguém esperava mas tá em um nível muito bom, e Luke Dubis que vem muito bem há bastante tempo, Samuel também, ah, Sushka e é Renan, jogadores mais experientes então a gente vem bem forte para essa temporada. Vem bem forte Ó, falar um pouco de, rapidinho de cada um dos jogadores aí. Por que você acha que, que mereceu, como foi. Coca Richie, você falou. Hum. É um moleque novo, mas que mostrou variedade agora, né? Sim. É, o Coca sempre foi um jogador muito estável na, na ladder, né? Sempre teve ali com posições muito boas. Sempre top 20, top 10 mundial terminando. E no competitivo também se mostrou um bom jogador de 2v2. Um cara versátil também no Rei da Mesa. Então é um moleque que vai agregar bastante pra equipe. Tenho certeza que ele vai mandar muito bem esse mundial. Dá pra surpreender aí. O Coca é, é um cara. Ele é conhecido demais lá fora também, né? Sim, sim. Bastante A galera Respeita, né? Respeita bastante. É bom demais. Lucky Dubs, cara, não é nenhuma novidade pra ninguém. Aí ele joga CRL e tá jogando todas, né? E é um cara que. Até você me falou aí que ultimamente tá arrebentando, né? Tá na melhor fase. Sim. Como você citou, a experiência dele de ter jogado todas as CRLs, né? Jogou a primeira que pela latam Jogou as duas Wests, né? Pela cream E também vem de uma fase muito boa. Mostrou aí na games né? Conseguiu passar de um grupo que tinha Buffmack, Ruben, o grupo, Franzito. Né? O grupo, considerado grupo, grupo da, da morte. morte. Terminou em primeiro, inclusive ganhando de 3 a 0 do Ruben. Ganhando de 3 a 1 do Buffmack. Do Ganhou do Pompeio também. Eliminou o Pompeio que foi pra loser e tal. Depois voltou. Vem muito bem aí. E é um cara muito tranquilo. Para jogar, então vai trazer uma experiência muito boa é um cara mais velho, né, então já é outra pegada Muito bem, Lucky Dubs também aí na seleção Renan Cava, Renan Cava que já jogou com você na PEN Agora na, na última CRL é, Finalizou a CRL muito bem A galera gostou bastante Dá pra ir além ainda com o Renan Cava Dá pra ele ainda se surpreender ou surpreender a todos também? Com certeza O Renan, na minha opinião, atualmente Ele é o jogador principal de 2v2 né? O jogador que traz a experiência, traz a tranquilidade Além de também da, da longa experiência em CRL Jogou todas as CRLs sim, sim. também também. mostrou o potencial dele no rei da mesa nessa última CRL mesmo tendo poucas oportunidades acabou se destacando então com certeza ele é um dos, dos pilares aí da equipe mandou bem Samuel Bassotto Samuel Bassotto estreou na CRL agora né na Feneric. Hum. todo mundo fala a estreia é complicada ele não foi mal ele não foi mal em nenhum momento tem como falar, falar o cara não jogou bem ele foi ali estável tranquilo mas a gente sabe que ele rende muito mais e acho que a ideia é de você voltar a trazer isso daí e falar se ah, é o cara mano vem acho que é essa ideia tentar recuperar e botar pressão nele falando vai vai Samuel, com certeza a gente pode aproveitar muito mais dele, né? O que ele demonstrou na CRL não foi todo o potencial que ele tem. Tem muito, né? Hein, né? A gente sabe que o Samuel é, é o brasileiro que tem mais top 1, é um dos que tem é mais absurdo. top 1 no mundo. Samuel tem três top 1, tem top 1 e 2 na mesma 2. temporada. Esse eu fiz um vídeo até, é, é Várias, várias é, temporadas top 5, top 3, top 10. Então ele sempre tá muito bem na LEDA. ele também vem mostrando o potencial dele no competitivo, principalmente nos jogos que a gente vem fazendo, os treinos, ele vem se destacando bastante. Então, com certeza é um dos principais jogadores. Além de ser um cara que é muito respeitado lá fora Sim, também né, Tem um nome muito forte Então com certeza é um dos caras mais fortes aí pro nosso 1 1 O cara representa demais, mano Ele levanta uhum. o nosso nome muitas vezes já na ladder Desde há muito tempo Com certeza é muito respeitado pelos demais Eu vou pular ali um e vou pro Wallace agora Que o Wallace é uma surpresa, uma grata surpresa, acho Acho que é um cara que muita gente é, falou Ele pode estar tá na seleção Outros falaram, ah, mas eu preferia tal, eu preferia outro Mas o Wallace realmente ele é um cara que surpreendeu mesmo E tá muito bem também, né? Com certeza De novo, né? Com certeza certeza, mostrando um exemplo do Alas, né? Muita gente às vezes fala que a seleção é formada só para panelinha, formado não dá oportunidade para muitas pessoas. O Wallace se provou um moleque muito dedicado, né? Que tem um potencial muito grande, sabe jogar muito bem, é, conseguiu decidir vários rei da mesa em algumas competições que a gente jogou com o Brasil, como a James, né? E, e mostrou por que, que ele merece estar lá, né? Pela, pela dedicação dele, pelo esforço Não é e pelo favor, talento. né? Ele tá lá, né? Não nem é tá... favor, então foi um cara que realmente mereceu estar lá, velho. Muito bem. E ali o, o Surge, que é o TS, é o último nome aí que ele tinha falado, e eu quis. Vou deixar por último, porque é, o Surge que a gente viu que ele não foi aproveitado em nenhum momento na Team Liquid Na temporada passada, a Team Liquid acabou ganhando o Mundial, inclusive A gente sempre ficou com um, um sentimento de que ele poderia fazer a diferença na Liquid ali Em alguns momentos deu uma apertada, se ele estivesse lá, podia ajudar E a gente sentiu essa falta e não entendeu, e os brasileiros não entendiam Cadê? Cadê? Todo mundo Agora você volta com ele pra seleção, acho que a galera quer saber, ele tá jogando bem? Ele tá mandando bem? Porque ninguém viu ele jogando na última CRL, né? Sim. Então, a galera quer saber, e aí, como é que ele tá? Tá bem? Tá forte? Pelo que você tinha me falado, ele tá num nível altíssimo, né? No Mundial, isso, Mundial. Com certeza. Falando um pouquinho sobre o Surge, que eu até diria que atualmente ele é o jogador mais completo que a gente tem na seleção, porque ele é tanto um jogador de 2v2, ele é um jogador de 1v1, ele é um jogador de rei da mesa, ele é decisivo em qualquer um desses sets, nos então modos, né? posso utilizar ele em qualquer um dos modos, que eu tenho certeza, eu tenho muita confiança na Gameplay Vai dele. Ainda, né? Além dele ser um jogador muito versátil, ele saber. Tem uma, uma gama de decks muito grandes, então sempre é, tá bom pra surpreender. É conhecido, claro, no competitivo por ser um cara muito frio muito tranquilo. E já demonstrou isso em outras competições, como na CR Nation, que a gente foi campeão. muito Ele é. terminou 10-0, né? No, no combine lá da Colômbia, ele conseguiu Virou... aquela que partida é absurda. Absurdo, então ele tem, ele tem uma capacidade de, de conseguir impor o jogo dele, que vai ajudar bastante a gente nessa competição, com certeza. É, é uma mescla aí, né? De que você fez pra poder chegar numa seleção completa, né? Com jogadores certeza. de 2x2, dois dois, jogadores decisivos, outros mais tranquilos, outros mais pra cima pra porrada. Acho que o Coca acho que é o inverso do Luckdum, é. né, que vai pra cima vai pra treta e quer bater de frente e acho que dá uma, uma boa mistura e coitado dos, dos caras que vão enfrentar a gente já no ah, começo com certeza, aí. a gente vai sofrer a gente vai respeitar todas as seleções, mas a gente também vem com uma seleção muito forte, muito bem treinada inclusive, né, uma seleção muito unida também, que é, é importante frisar isso não que na, na, nas outras competições a gente não, não teve isso, mas o Clash Royale em si mudou também, o jogo, então a gente soube se impor bem e tá acostumado com o meta atual, então a gente vai bem vai forte pra cima. Cima, né? Bom, oh, oh, Alan, vou dar uma pausa aqui rapidinho Pra anunciar um negócio que eu tinha falado que eu ia anunciar aqui Pra vocês, não sei nem se Você tá sabendo aí do negócio Não sei de nada Bom, é o seguinte, rapaziada O Clash Royale procura o um novo rei Você sabe que procura o um novo rei Sabia não? Mas no meio do caminho mudou o negócio Virou uma rainha, tá todo mundo procurando uma rainha E aí, do nada, surgiu o nome de Ivete Sangalo Ivete Sangalo é um bom nome, Vai, eu... vamos confirmar aí, Falou galera. de rainha, falou <risos> de Sangalo do Brasil A né? ficou, o um negócio é doido, rapaziada e aí é o seguinte, a galera pediu para ser, para que a Ivete aceitasse o convite E a Ivete aceitou, a Ivete aceitou ser a rainha do Clash Royale E a gente recebeu um baúzinho bem lindo com a cartinha que eu quero ler para vocês Tem escrito assim Ivete Sangalo, musa guerreira dos bárbaros de elite Elixir da nossa alegria Você aceita ser a rainha do Clash Royale por toda a eternidade nesse carnaval Ai, amor, eu aceito que eu sou bem Clash Royalezinha, Eita, esse convite massa. Eu claro que eu aceito, minha gente. Oi, tem esse aplicativo. Como é que chama esse filtro aqui? Arrasaram. Que loucura, hein, imaginá-la. Que doideira, cara. A rainha do, do Clash Royale é a Ivete. Melhor escolha possível, né? Melhor escolha. Veja outra alternativa melhor que a Ivete. Que doideira. Mas olha, a bomba agora é o seguinte, galera. A Supercell me pediu pra fazer parte da comitiva que vai coroar a rainha Ivete Sangalo. Olha que doideira. Ah, queria ter essa sorte, Bruno. <risos> eu, vou que, eu vou ter que ir lá pra Salvador pra poder acompanhar a comitiva dela. A rainha merece os súditos todo lá, né? Tá tão então... triste, né, Bruno? Ah. Ah. Essa notícia. É, vou ter que viajar. Ah, é, amanhã eu viajo, ó. Nós vamos fazer hoje a seleção. E amanhã eu já viajo para lá. meu Deus do céu. Você vai acompanhe. O um carnaval de Salvador, né? só um pouquinho, só um pouquinho. Ó, acompanhem o meu Instagram, acompanhem as redes sociais. Eu vou trazer tudo pra vocês, também vai ter vídeo, vai ser uma loucura. Acompanha também, Alan. Com pelo certeza, amor de Deus. Eu vou estar ligado, vou estar ligado. <risos> Acompanha aí, rapaziada, então, nas redes sociais, que vai estar uma loucura. Vamos lá acompanhar e ver a coroação da rainha. Que loucura, hein? Bom, depois de passar essa doideira aí. Deixa ela acalmada Mas agora eu vou falar bem rápido Sobre o grupo Sobre as seleções do Mundial O grupo Você acha que tá Um grupo agradável Um grupo bom Deixa eu botar aqui pra você ver O nosso grupo aí tem Chile, Uruguai, Costa Rica Tá ok? Tá, dá pra caiu, bater em frente? Caiu tudo aqui na Sua América, né? Caiu, caiu tudo, tudo é? Né? Eu até achei Falei, caraca tudo aqui na Sua América Com certeza é, Observando as três seleções Adversárias nossas Eu diria que o Chile É a seleção mais forte Que a gente vai enfrentar Com certeza Não desmerecendo o Uruguai Costa Rica Tem jogadores também São seleções muito boas Mas com certeza o Chile Vai ser a... Chile é o... Yeah. Junto com, acredito, com nós ali, são os dois favoritos do grupo. É ali que vai decidir o primeiro e o segundo, né? Sim, sim, Provavelmente. sim. Provavelmente. Mas é aquilo, né, galera? Clash tudo, Goiás, né? Tudo se resolve dentro da arena, então o favoritismo fica de lado. A gente trabalha sempre com o pé no chão, respeitando, mas indo pra cima também. É, é. isso aí, então o grupo do Brasil. Brasil, Chile, Uruguai e Costa Rica. Vamos tentar passar o carro em todo mundo aí, Alan, por favor? Vamos lá, vamos lá, vamos e lá. E vamos pra próxima <risos> fase mais tranquila. E aí a gente deixa pra pensar nisso aí depois, pra ver quem que a gente vai pegar no caminho. bom agora que eu quero falar Rapidinho também, só um overview aí, as seleções do Mundial. Quem que você acha que vem muito forte e que vai aí, vai brigar pra ficar em segundo, terceiro, quarto, quinto, porque hum. o primeiro tá garantido. Ah, com certeza, né? <risos> se, se for pra colocar aí, vamos, vamos colocar um, umas quatro seleções fortes aí que eu acho, forte. eu acho sim, fora de ordem, tá? É Coreia do Sul, China, Espanha e Alemanha. São Alemanha? seleções bem fortes aí, na minha opinião. México e México Venezuela... também, México México, e Venezuela ah, tá. também são seleções muito boas. É que tem 32, é, né? Sim, são é bastante. É pesado, mas é muito... todas essas seleções são muito fortes, inclusive. Então, principalmente de olho na China de novo e a na China... Coreia do Sul que estão seleções muito bem montadas. A China e a Coreia, inclusive, vão se, se vão enfrentar. Se enfrentar. Né? Vai ser uma loucura. Caraca, esse vai ser um jogão. Esse hein? vai ser um jogão. Que loucura. E ainda a gente vai ter a Alemanha contra a Holanda, a Serkan Goblin contra a Morten. A edição daquele jogo da final mundial. Olha, aquele jogo do 1%. Que... Caraca Meu Deus, um de quero, vida, né? Só quero Muito ver loucura. esses jogos hein? Esses jogos vão ser animal, galera Bom, tudo isso daí Você vai acompanhar Aqui no canal Bruno Clash Aqui no YouTube No canal do Deco do YouTube Lá no Facebook do Deco E do Bruno também Então todos 99.5.6 Ali de jogos A gente vai cobrir A gente vai transmitir A maior quantidade de jogos possível Então até o, os jogos do, do grupo do Brasil também Vai ser uma loucura Então acompanhe Porque a gente vai poder saber Quem vai jogar contra o Brasil Nas próximas fases Com Passando certeza. e tal Acho que é bacana Pra saber o nível do, dos times Você vai Eu sei que vai Assistir pra poder ver o nível, né, da rapaziada. Com certeza, com certeza. É, a gente fez também, inclusive, a, alguns treinos e amistosos jogos com, com é, as seleções. Falar. E, cara, a gente teve um resultado muito positivo. É claro que amistoso é amistoso e jogo é jogo, claro, mas Mas dá pra você ter uma é ideia. sempre bom pra, pra tirar uma base ali. Eu não vou comentar aqui de resultados também pra. pra não mas ficar seleções, pegou qual aí? Só pra ter uma ideia. Cara, a gente jogou, jogou com contra, alto nível? Ou? A gente jogou contra a Espanha, a Alemanha, ah. jogamos contra é, Holanda, jogamos contra a China, China. jogamos contra a Rússia. Jogamos com Ah, um... jogou então alto nível. Não é que países, a seleção de futebol né? que joga contra... Não, não. Jogamos <risos> seleções muito boas. Coreia, barba... barbado, aí <risos> já... não tem nível, né? É não, não. Tem que pegar Mas foi bem, por... a seleção tá indo não, bem no não, foi foi super bem. A gente tá, tá se preparando bem legal pra essa competição. Vamos, vamos mostrar pra você aí durante ela, mostrar dentro de arena mesmo para É, melhor, é melhor. Bom, então pra terminar aqui, acho que quero que você fale aí também. Quem tá com você aí na seleção? A gente viu os jogadores. A comissão técnica aí que tá com você ajudando, analistas. Acho que é muito Importante também pra você. Claro. o seu claro. trabalho, né? Com certeza. Dentro da seleção, hoje a gente tem, tem a, a figura de head coach, que estou eu, né? Eu sou técnico da seleção brasileira. É, tem o Ick também, o Ick ainda faz parte da seleção brasileira. Muitos me perguntam É, vezes, Muita gente pergunta, mas o Ick ele tá mais com uma posição de manager, ele tá mais administrando algumas coisas ali. Ele tá um pouco por fora mais do Clash, mas ele continua nos ajudando. Tem o nosso analista, que é o RG, é um menino espanhol, que já trabalhou conosco uhum. na Vivo Cage, na né? época a gente foi campeão <risos> da Experiência ótima, né? né? Tem, tem o Assushine e o Lampião também. Que estão ajudando mais na parte ah, técnica e tal, redes sociais, algumas uhum. coisas assim. Então a gente tá, tá complementando. Até aí. o Asusine, que legal. Até o assustine tá lá legal, também. Legal, bacana. <risos> Show, maravilha, cara. É isso, cara. Agradecer aqui a presença do meu grande treinador. Cara, acho que não, não tinha melhor nome do que você pra treinador de, da seleção, realmente. Obrigado. Acho que cara. você fez uma ótima escolha nos nomes que a gente tinha. É claro que um ou outro sempre vai ficar de fora e não tem como não cabe todo mundo, né? Acho que tinha. Com certeza. Deve ter uns 10, 15 nomes que você fala: Meu, esse aqui daria. E aí por detalhe, alguma é, questão lá. Por idade, outra. às vezes por. Por não estar tá jogando tanto, tem vários detalhes, mas vocês podem ter melhores certeza estão... que os seis melhores jogadores do atual momento estão fazendo parte da seleção brasileira. Vai com dúvidas. tudo pro título. Vamos com tudo pro título. Vamos é buscar isso. mais um. Vamos buscar então, o Então, é com. É <risos> o Tri, hein? O tri. Então é com esse final otimista e muito forte aí. A gente vai torcer muito pro Brasil nesse Mundial. Com certeza. Então acompanhe porque vai ser animal, rapaziada. deseja boa sorte aqui pro Alan. Valeu, Alan. Obrigadão. Tamo junto, hein? Ó, camisa e, da seleção aqui, ó. Pra quem quiser saber mais detalhes da seleção, Seleção, siga no, a gente no Instagram é e verdade. no Twitter, É verdade. Instagram novo da seleção, Twitter que bomba. Então acompanha nas redes sociais deles também, porque lá tem até coisas exclusivas. De repente, jogador dando isso dica, aí. vai acompanhando e vai descobrindo aí sobre tudo que envolve aí o Mundial e as competições amistosas que eles vão fazer. É isso, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo. Nos vemos daqui a pouco na estreia do Brasil com toda a torcida. Conto uh. com a torcida de vocês <risos> para a vitória contra o Uruguai. E amanhã... Partiu Bahia. Nossa, é nossa, nóis, Bahia. moleque. Tamo junto. Um abraço, falou, foi! O Fantasma Real vai acabar parando naquele mineirinho utilizado no desafio. É exatamente isso, vamos que vamos! 13.500 pessoas ao vivo, essa que pode, a partir de agora, toda a partida. Este aí é um recorde de uma língua só, de, um, de uma, uma live com uma torcida única. É, a, é o recorde de uma live de torcida única. Pode ser, pode ser! Faz agora. Um hit. Pode ser agora! Meu Deus! Não vai levar, Bola não. de fogo! Bola de fogo! Bola de fogo! Não quero nem ver! Meu amigo! A bola de fogo! Vai lá! Campeão mundial! É campeão! Brasil, pô! Campeão mundial! Brasil! Campeão da CR Nations 2018! Bicampeão mundial, mano!